Os avanços tecnológicos têm transformado a vida do agricultor mais fácil, diminuindo o tempo de tarefas e dando mais precisão às informações. Pedro, fundador da Aegro e vai nos contar um pouquinho da história da empresa e como é que surgiu esse projeto para facilitar a vida do agricultor rural. Uh, o Aegro surgiu da necessidade bem do campo mesmo, de lidar com uma forma melhor com os dados que eram coletados lá na ponta assim, a gente tinha muita coisa uh, bruta, coletada, mas a gente tinha pouca informação era muito difícil extrair relatório, fazer indicadores criar análises, então foi a partir dessa demanda de alguns consultores agrícolas que a gente resolveu transformar a vida deles que era baseada em planilha eletrônica agenda em papel, num sistema muito mais inteligente, prático, disponível na palma da mão dele, no celular, no computador né, na nuvem Pedro as estratégias, é, planejamento de safra, um trabalho online, como que é feito que mais resultados vocês conseguem dar para o produtor rural? A ideia é integrar né, de ponta a ponta do processo de produção agrícola. Então a gente vai desde o planejamento de safra, planejamento orçamentário, registro de operações no campo, registro de, compra de, uh, registro de compras de notas fiscais, produtos, insumos agrícolas, né? e no final a gente consegue integrar essas duas coisas de ponta a ponta. Então, de uma maneira muito fácil, muito automatizada, a gente consegue apropriar todos os custos da safra dele para cada uma das áreas. Então, produtores uh, pequenos e médios né, passam a ter um controle rigoroso de rentabilidade por área né, de uma maneira inédita. O acesso é feito de que maneira? Dos assinantes e também da versão que não é paga? Uh, os assinantes têm acesso a uma ferramenta disponível no computador, né, na web. Uh, o Agro está na nuvem, ele pode acessar de qualquer computador. E os aplicativos são gratuitos né, para quem quiser utilizar e fazer planejamento agrícola, ter um, uma agenda digital das atividades, pode utilizar também. Acho que é importante salientar também que os aplicativos funcionam sem internet, né, que é uma realidade muito grande no, no campo hoje. E assim que eles pegam um sinal, eles sincronizam né, com nossa solução em nuvem, tudo sem nenhum trabalho. Falando um pouquinho de números, eles estão disponíveis nas lojas online. E qual é o número atualmente de assinantes também da versão paga? A gente tem hoje 140 assinantes né, da, da solução completa do Aegro, né, e não assinantes, né, usando os aplicativos, são mais de 7.500 downloads hoje. Pedro, aproveitando o espaço aqui no AgroLink, aqueles que têm interesse de conhecer um pouquinho mais a plataforma, o que, que deve fazer para conhecer e para ter o acesso? ou baixar nosso aplicativo em alguma das lojas online, tanto a Play Store ou a App Store, ou entrar em www.agro.com.br e solicitar uma demo. Eu conversei com Pedro Dusso, que é fundador da Agro, Aline Merladete para o portal Agrolink.